Beleza, cambada. Seguinte, foi lançado o meu curso de migração para Linux. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Galera, eu estou feliz pra caramba com isso. Antes de contar pra vocês melhor sobre o curso, conta até um fato interessante. Quando eu tinha um ano de canal, tinha uma empresa que já havia me proposto uh, desenvolver um curso de Linux. Só que eu senti que não era o momento ainda de eu ter o meu próprio curso de Linux. Então, passou. Depois de um tempo, eu passei a trabalhar com o Jonathan né, no EAD de Linux E foi legal trabalhar nessa parte de EAD e tal. E depois que cessaram minhas tarefas ali, foi onde eu comecei a trabalhar no desenvolvimento do curso, do meu próprio curso, uma das coisas que me motivou também foi inclusive o próprio curso de LPI do Matheus Miller, e com isso eu preparei o meu curso de Linux, que era uma coisa que o pessoal vinha há muito tempo me pedindo para poder ter, eles falavam, perguntavam Gabriel, você não vai ter um curso de Linux? Então tá, agora está pronto, está feito o meu próprio curso de Linux. Galera." O meu curso de migração para Linux, sim, ele é focado em pessoas que querem estudar para certificações como LPI, LFCS, essas certificações que são específicas para Linux. Só que eu resolvi expandir o meu curso a mais para outros tipos de pessoas, para outro tipo de público. Porque, galera, não adianta a gente ficar vendo, assim, a Microsoft, por exemplo, está desenvolvendo ferramentas para Linux como por exemplo o Windows Subsystem for Linux, tudo bem, que é os comandos do Linux que você acessa pelo terminal do Windows através do protocolo 9p do sistema operacional Plan9, então ele faz essa comunicação entre os comandos do Linux e o sistema operacional Windows de qualquer jeito os usuários de Windows estão tendo que aprender a utilizar os comandos do Linux e isso aí vai para a grade curricular deles, tem que aprender, vai fazer parte da tarefa diária deles fora aqui por exemplo a Microsoft desenvolveu o W Linux que de acordo com o que está na store dela é uma distribuição baseada no Debian surgiu o Azure Sphere OS então assim cada vez mais está aparecendo ferramentas é, Linux e distribuições Linux dentro da própria Microsoft ou então ela migrando as ferramentas dela migrando não né portando também as ferramentas dela para o, o Linux como SQL e tal então eu vejo que os profissionais de Windows eles estão tendo que aprender Linux também vai ser necessário para o dia a dia deles então esse curso ele é pensado também nesse tipo de público usuários de Windows tanto que por várias vezes no curso aparecem referências ali para ele entender melhor por exemplo agora supondo o comando top o comando top ele seria o gerenciador de tarefas do Windows o task manager então exatamente o comando top então ele é todo feito com base em referências referência tal comando né, lembra tal coisa, outro comando lembra outra coisa então exatamente uma forma de fazer com que o usuário de Windows que quer aprender Linux para poder trabalhar com as novas ferramentas da Microsoft ele possa ver o meu mundo através do dele as coisas que ele tem de referência no mundo dele ele entende como é que o meu funciona o meu mundo que eu digo Linux e foi onde eu pensei como é que eu vou fazer isso fazer que um usuário de Windows consiga entender bem o Linux e como eu já lecionei para um dono de uma empresa, que ele é certificado Windows, e ele conseguiu aprender, já na segunda, terceira aula, ele já estava entendendo como o sistema funciona e consegui aplicar aquilo ao trabalho dele. Eu falei, pô, então eu vou pegar essa base que eu tenho de conhecimento, que eu consegui aplicar para que ele pudesse aprender e aplicar no dia a dia dele, e eu vou aplicar no curso. E foi isso que eu fiz. Então levou tempo, galera, em torno de oito meses para eu elaborar o curso do jeito que eu queria, para eu gravar do jeito que eu queria, levou muito tempo, foi uma dedicação muito grande. Então o meu curso ele vai estar disponível exclusivamente no lançamento dele na Udemy, porque, galera, a Udemy me ajudou bastante, os profissionais como o Paulo, a Natália, então eles colaboraram muito comigo, me deram muita atenção, me ajudaram bastante. Para eu formar esse curso do jeito que eu queria. Então eu fico até muito grato pela Udemy ter me ajudado. E é isso. Se você quiser aprender Linux de verdade, coisa de macho mesmo, clica então no primeiro link na descrição desse vídeo. Ah, mas eu sou mulher. Galera, E aí, meu. Tem muita mulher que é mais macho que muito homem por aí. Aliás, tem muita mulher que é o macho da relação, né? Então é isso, galera. Esse curso sim, eu garanto que você vai aprender Linux de verdade, coisa de macho. Então, clica no primeiro link da descrição desse vídeo e bora aprender Linux de verdade. Um abraço!